Oh, a gente debuiu feijão assim, você aqui é um feijão maduro com feijão verde, né? Olha só aqui, ó. você abre aqui, ó, e vai correr a mão aqui, ó. Todinho. Isso aqui a gente debuiava dois sacos de feijão por noite no Nordeste, na, na década de 80, não tinha máquina para debuiar Era tudo na mão isso aqui, ó. esse aqui é mais difícil porque tá maduro. E umas asbaixo tá, tá secando. É misturado, né? Feijão verde, com maduro e secando. Mas quando ele está sequinho, você só aperta, ele estrala, você vem aqui, ó, e corre o dedo aqui, ó. Aí você então. dibuiava, era seco? Seco. Lá no nordeste era é tudo seco. Feijão, de, feijão verde assim, a gente só dibuia para fazer um cozido no dia, mas o feijão se colhe seco, né? Todo, todo feijão, para guardar, né? Tem, tem que ser seco. Hum, mas para mim você batia ele. Não, ah, bater quebra muito o feijão. Ninguém gostava de bater feijão no Ceará. Só gostava de, de, de buiar, porque o feijão quando de buia, você não machuca o feijão e sai limpinho, entendeu? O certo sai limpinho, ninguém algumas pessoas batiam, mas dá muito trabalho. A maioria das pessoas gostava de pegar o feijão e de buiar. Todo dia assim, você sentava no feijão, às vezes, um, 10, 15 pessoas ao redor de um, de um monte de feijão, começava às 7 da noite, 6 da noite, 7 da noite e até a meia-noite quase, 9 da noite, meia-noite às vezes. Debulhando, às vezes, três, quatro sacos de feijão. Tudo na mão aqui, ó. Abri aqui todo e assim. No Nordeste eu acompanhei. Eu era garoto aí nesse tempo, na década de 80, por aí. Hoje ninguém faz mais isso. Você abrir aqui, ó. E aqui você corre o dedo aqui, ó. Eu acho isso aqui, tudo na mão. Hoje, hoje lá, tudo na máquina agora, certo? Tem a máquina que de o feijão, que bate o, o feijão. Mas de 83 apareceu as máquinas. Mas. Até 80 mais ou menos assim era tudo na mão. Dois sacos, três, a quatro, até cinco sacos de feijão se dibujava na mão assim. Ó. Não tinha máquina. Não. Por quê? Para trazer uma máquina, saia muito caro. Então o preço que a pessoa pagava na máquina, já a pessoa, a pessoa 10 sacos de feijão. Se ela fosse bater na máquina, ela tinha que dar um saco de feijão ou mais de pagamento para a máquina. E dibujando assim entre amigos, ninguém pagava nada. Por isso que dibujava na mão. É assim, agora esse aqui nós vamos fazer para nós fazer um, um cozido amanhã. Esse aqui eu ganhei, né, Que na roça do nosso amigo aqui. Isso aqui vamos pôr um machicho, um negócio dentro, uma carne. Ixi, aí então você pega isso aqui, vai catar alguns que tá com defeitinho, né, que é aquela lagartinha que tem. Esse aqui é um feijão orgânico. Aí você pega, põe, esse, quem gosta de carne de porco, põe a costelinha dentro. Quem não gosta, põe o que? Põe um... Um, a ser bem cozidinho esse feijão verde, assim o caroço não amolece, ele fica durinho. Você põe nata de gado dentro de leite de vaca, né? Você faz o pega o leite, ferve e cria aquela natinha. Então você põe uma xícara aí, vai juntando uma xícara, no tapoeazinha e vai juntando na geladeira um pouquinho de sal e tempera esse feijão com nata. Isso é uma beleza. Cebolinha de, de que cebolinha verde coentro, tudo isso vai então. É assim que, que o feijão... Aqui as baixas que está quase seca. Não está nem madura, nem é, verde. Essa da nata de, de, de leite, eu nunca vi falar nada. É nata de leite. Você junta a nata de leite, o, o, você cozinha o leite de vaca, né? Sim. O leite de caixinha não, não dá nata. Mas do leite de vaca, quando você cozinha, o leite dá um, um... Um litro de leite dá o quê? Umas duas, três colheres de nata. Você nunca viu isso, isso não? Não, dá nata sei que dá. Mas é. eu estou falando de comer o feijão com a nata do, do leite. Então né? você pega essa nata, você põe um pouquinho de sal. Uhum. Para não estragar, que você deixar sem estraga, e põe na real dele, e vai juntando. Tem gente que junta meio quilo de nata, que tem muito gado, né? Que faz muito leite. Aí junta essa nata aí. E na hora de após cozidinho o feijão, você põe num prato, põe uma colher de nata e mexe cebolinha. E só, a gente comia só assim, com nata e cebolinha e, e feijão. Olha aqui, ó. Uma base mais sequinha, ó. Esses carocinhos aqui, é carocinho que deu uma lagartinha. Então esse aqui nós vamos depois, vamos descartar, vamos tirar todos. Deixar só os caroços perfeitos aí, ó. Então isso aqui é, tá, com esse aqui a gente tirou algumas, aqui ó. Tá bom, Thiago? Boa noite. Boa noite, aqui ó. Aqui ó, esse aqui foi o, o, as bases que a gente tirou, é bastante feijão. Aqui deve ter umas 400 barjas ou mais, calculando, né? Vai dar o que aqui? Vai dar uns 2 quilos de feijão, três, então, gente, o agricultor, ele trabalha muito para produzir, né, o agricultor, o agricultor familiar, né, quem trabalha com máquinas, aí, produz mais, mas o agricultor familiar, ele trabalha muito para conseguir, o, até a década de 80, o nosso Brasil, ele tinha aí uma grande porcentagem do agricultor, do agricultor familiar, né, aquele que plantava sua rocinha Hoje a maioria do nosso alimento vem das máquinas, as grandes plantações, né? Mas aí para trás, de 80 para trás, toda a terra tinha aquelas, aquelas pessoas que plantavam. Aí era tudo braçal, tudo na mão. Aí às vezes para as pessoas economizar, em muitos lugares nem tinha, nem tinha máquina, né? E onde tinha máquina, por exemplo, se a pessoa colheu 10 sacos de feijão, Juntava os amigos, contava história, De juntar aquela roda de feijão Contava histórias E não tinha que pagar para a máquina aí, aí rendia mais, né? Porque se você vai colher 10 sacos de feijão no ano Já é pouco para a família Às vezes o cara, a, a pessoa tem 9 filhos 7 filhos naquele tempo Um saco de feijão já faz muita falta Então ele juntava os amigos Ia contar história Às vezes sentava numa roda de feijão Por exemplo, aqui ó Vou mostrar para vocês, vamos calcular que isso aqui desse um metro de altura, as pessoas sentavam lá de metro em metro o que coubesse, né? Sentava as pessoas, ninguém via a outra no começo do feijão. Muitos não via a outra pessoa que tava do outro lado, de tão alto, ferrou sequinho. Começava a desbuiar até chegar no final. Às vezes dava quatro, cinco, seis sacos de feijão na noite, gente. Era aquela, os, os mais novos, as crianças que nem eu, a gente ia só para ouvir as histórias, pouco de boiar feijão. Só quem debuiava mais eram era os senhores e as senhoras, que já tinha aí os seus, as suas responsabilidades, né? A gente que era adolescente, a gente ia mais para brincar, se divertir, mas são lembranças muito legais, muito bacanas, que a gente passou aí na nossa infância, adolescência, lembranças de aprendizado, né? Que hoje eu passo para vocês, que era assim. Aí, muita alegria, gente, quando a gente via os mais velhos pegando esses pedacinhos que sobrava aquele pedacinho pequenininho, e começava a mexer assim, ó, para limpar o feijão. Quando a gente via que tava nessas últimas pedacinhos assim, aí era aquela alegria, aquela festa, porque a gente ia pra casa dormir, né? Dar um sono. Muitas, muitas das vezes não tinha luz elétrica, era lamparina. Aí quando a gente via pessoas mexendo assim, aí a gente ficava muito alegre. Então aqui agora a gente vai catar Cada carocinho, o carocinho vai deixar só os bons. Não vai deixar nem... Porque todo feijão, as bages, alguns dão uma lagartinha. Esse aqui é um besourinho, um inseto que pousa na base pequenininha e ele põe uma pequena lavinha e essa lava, ela estraga o feijão. É um insetozinho. E como o feijão é orgânico, ele não tem... Ele, ele fica... Quando o feijão tem agrotóxico, alguma coisa para proteger, aí... Eu não sei bem o que é que eles usam hoje, mas eles usam algumas coisinhas para matar o inseto. Aí o feijão fica bem limpinho, as bases inteirinhas, sem, sem problema. Minha mãe ela pegava um, um, lençol e, um lençol desse de cama e fazia uma... Chamava-se trouxa, né? De feijão, colocava na cabeça, muito grande. E fazia isso. Meu pai deixava toda a colheita para minha mãe. Ele, ele plantava. Quando o feijão estava produzindo, ele ia para as firmas para poder ganhar um dinheirinho e minha mãe ficava encarregada de fazer essa colheita. E eu aos meus 7, 8 anos, não, aos meus 10 anos, eu já ajudava minha mãe na roça. Com 7 anos eu, eu acompanhava, meus pais não tinham com quem deixar as crianças e a gente ia junto, ele fazia uma barraca no meio da roça e a gente ficava por lá. Mas eu comecei a ajudar minha mãe aos meus 10 anos de idade, ok? Então é assim, temos que colher todos aqui, ó. Quando o feijão tá seco, você pega a água, põe aqui dentro, e os que tiver defeito, sobe todos quase. Não é todos, mas a maior parte sobe. Agora quando tá assim, é o que eu falei, aqui agora nós vamos tirar, deixar só os limpinhos. É melhor colher ele em cima da mesa, né? É, colher é em cima da fácil, mesa. Né? Assim eu tô tirando aqui só para mostrar para as pessoas, né? Se põe assim em cima da mesa, aqui, ó, e, assim vai espalhando. Ó, põe em cima da mesa vai espalhando, Aí vai tirando, aí vai, ó, tirando aqui em cima, porque na mesa fica ralinho assim, ó. Aí você pode ver todos os caroços. Aqui não. Você mexe, tira um aqui, aí o outro fica encoberto, aí depois você mexe de novo e fica aquela briga. Você fica brigando com o feijão para poder conseguir achar os caroços. E por em cima da mesa você vai fazer assim, ó, espalhar tudo assim, ó, e tirar, ó. espalhou, tirou isso aqui. Aí quando você separou esse aqui, aí você já separa para um lado esse que você separou. Aí você pega mais e vai pondo na mesa e vai separando. Então é isso aí, gente. Vamos que vamos. Então deixa o seu like por aqui. Forte abraço e vamos que vamos. Fui. Tchau.